Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Carlos estou aqui para falar um pouco sobre o estágio supervisionado vem comigo! A ideia nesse bate-papo de hoje é fazer uma simulação de preenchimento de um documento que é muito importante no estágio supervisionado curricular da UNEMAT esse documento é o plano de atividades então vamos lá? Esse documento ele é composto por duas tabelas iniciais nas quais devem ser preenchidos primeiramente à esquerda os dados do estagiário e à direita os dados da empresa e do supervisor que vai acompanhar esse estagiário naquele período em seguida na tabela é necessário que seja preenchido algumas informações como a carga horária e as atividades que serão desenvolvidas naquela data. É claro que esse campo é preenchido com informações no formato de previsão. Portanto, observe que nesse exemplo, a distribuição da carga horária está limitada ao máximo de 6 horas diárias. Em seguida, colocar o local, a data para a assinatura desse documento e, muito importante, Observem com atenção o preenchimento das informações do supervisor de estágio, que são os professores ou o professor que ministra a disciplina de estágio. Em seguida, o supervisor, que é a pessoa que acompanha esse estagiário em loco, né? pode ser um professor, caso o estágio seja na onemática, ou uma pessoa, um profissional que acompanha o estagiário na empresa e, por fim, o nome do estagiário. É importante destacar a necessidade de preenchimento destes documentos de maneira correta e sempre com o acompanhamento do supervisor de campo. É importante que esses documentos sejam assinados antes da entrega ao supervisor de estágio. Caso apresente alguma dúvida, entre em contato conosco. Pelas redes sociais, pode ser pelo WhatsApp ou por e-mail. É importante observar que esse material vai ficar disponível no nosso ambiente virtual SIGA. Portanto, utilize esse sistema também para fazer a comunicação conosco.